Dona Alzira? Da Silva Moraes. Moraes. A senhora cuida desse lugar aqui como se fosse o um, um, um jardim da senhora, né? Isso, era. Ai, Aninha. Nossa, eu adoro, adoro. Aqui você plantou olhos por nós, tem bastante, né? Tem. Tudo, tanto é. abacate, banana, é... tudo, batata, é, é pinha. Um monte de coisa. A pia que a senhora fala é... É aquelas... Fruta do conde? Ah, chavo... uns falam que é fruta do conde, outros falam que não, não é, né? O companheiro da senhora tá querendo Ai, almoçar. mas esse vergonha apareceu aí agora não quer caçar, não quer nada, quer comida. Só quer comida? É. Ah, mas então a senhora... Eu queria que fazer a comida dele. E, e eu... mamão, amora, uva, é, jabuticaba. Isso é tão bom, né? Parabéns para é, é, senhora. É, abóbora, quiabo. Olha, eu estava olhando aqui para trás, está tudo um mato só, né? Tomando conta. E a senhora cuidando, a senhora tira alguma coisa boa, né? É, a gente vai ainda dois minutos, né? Mas os caras é. vieram aqui, é. entraram em, em, em contato com a prefeitura vieram plantar o árvore. Falou que não é. era para carpir mais e não sei o quê, que não era para mexer. Fui, ah. Mas a senhora, eles não têm coragem também de impedir a senhora de fazer o bem, né? a gente tem que pedir os outros fazer o mal, né? É A senhora com essa, com esse facão aí, a senhora pode receber as pessoas bem, né? O coração dando bom, né? É graças a Deus. Deu ver a marca dele, né? aí ó, aí ó, eu go... tramontina, é... é um tramontino aqui ó, é, tá? Então... A senhora já ganhou as facas minha, né? Já. Aí duas. ó, duas saquinhos. Uhum. Hoje eu passei e uma pessoa falou assim: você fica reclamando. É, de comer figo, figo de porco, é fígado, por que, que você não vai comer horas por nós? E tem muito mais... Né? Mais, mais proteína, é. mais... É, é, ferro, verdade. mais tudo, né? É. Aí eu peguei e falei assim, vou lá na Dona Alzira hoje buscar, <risos> olha por nós. E ela tem no muro aí, né? É, tem, Ai, lá, ó. tem lá na frente, pra cá tudo. A senhora não cortou não, né? Tem umas folhas... Não, não? Eu, eu cortei assim em cima, pra ver se ela brota embaixo pra poder tampar, sabe? Porque os certo. cachorro entram, essas coisas. Então eu tô podando em cima, porque elas vai... Né, então a senhora aqui. tira aqui esse que esse que a senhora podou, que eu vou levar isso pra mim. E o companheiro da senhora? Tá trabalhando. Trabalhando, né? Sempre, né? Como que é o nome dele é? José Santos Moraes. É, eu tenho uma história bonita aqui na, no Memórias e Vidas, você pode também acompanhar aí. Gente que nasceu... É... A senhora nasceu irmão de parteira ou não? É, eu fui. Aonde que a senhora nasceu? Nasci em Jandá Sul. Jandaia do Sul é... Foi bem Jandaia do Sul, né? Foi em fazenda, nossa fazenda que tinha começado lá, né? Isso é Paraná? Isso. No Paraná? E por que a senhora chegou aí, Franca? Eu já perguntei isso para a senhora, você já falou, né? Aí meu pai tinha o sítio, eu já de idade, né? E meu irmão trabalhava assim com comércio, aí venderam o sítio para colocar ali no Assista Tobrião, você o Você conhece? É. lá, minha Assista Tobrião. Assim, Santa Briana. Então, aí ele veio colocar ali um, um, um comércio para ele, né? Aí depois ele... Aí não deu certo. Tornou vender. Aí cada um pegou o seu rumo. Aí nós veio, nós veio para cá, porque a minha irmã tinha vindo na frente, né? Aí falou, ai ah, gente, como base aqui é bom para trabalhar, que tem empresa de ônibus e isso aqui. Aí nós vem E aqui tá até hoje. Eu trouxe a minha menina estava com. A, a caçula minha estava com dois anos, ela fez 45 anos agora. Já 45 anos. E mais quantas irmãs dela? A essa, tem. essa minha menina, é. eu tenho, eu tenho uma que chama Alessandra, que está aí dentro, a outra Márcia, que ela não enxerga. É. E, e a, a outra faleceu, né? Ela não enxerga de nascer ou não? não. Ficou depois tinha sete anos. Ela perdeu a vista com... Perdeu a vista e... Diz, diz os médicos, aqueles tempos, né? Que diz que foi verme de carne de porco que... Que, que, que fez esse, essa bagunça na cabeça dela, nos nervos, sabe? Então, e lembro. ela mora com a senhora? Não, ela tem a casa dela, tem as duas filhas dela. E qual que é, é o nome dela? Aí eu preciso de conhecer essa não, bolsa, então? Olha, o senhor tem que ver que graça. Tem uma que está fazendo estágio, fazendo coisa. Já trabalha na prefeitura, não sabia. A outra estava trabalhando em um escritório aqui. Mas o senhor, ai, o senhor tem que ver que graça que é a meninas menina dela. Aí o marido largou, né? E o marido tinha... Ele era, ele era cego, ele era de nascença. E ela não. Aí o marido largou. E aí ela pegou e... A meninas me ajudou, me ajudando me ajudou, me ajudou. Me ajudou, me ajudou. Meninas, ali, com 14 anos eu fui trabalhar, fazer uma coisa para ajudar ela. E agora está com as meninas, 23 e 22. Como que é o nome dela? A minha, a minha menina, é, Márcia. Márcia? Márcia Cristina Moraes, é. Ela, ela me conhece ou não? Porque eu, eu frequentei muito ali na no Instituto do, do Cego, lá na Ana. Ah, então é perigoso, né? ela, ela estudou é, ali? Eu a Márcia. É. Ô Márcia, a gente precisa de guardar um pouco de história, viu? <risos> aí tem os carrijos, tem muita história aí, viu? E eu gosto de... de... E a Isso. professora Edna, você a conheceu? Isso, nossa, ela é uma boa pessoa, né? Ela... Ela eu tenho história dela né? guardada aqui no Memórias e Vida, professora Edna. É, a professora Edna. Um é exemplo, foi ela né? Foi que deu aula pra ela, assim, de negócio de, de coisa nova. É. Naquele... Como naquele... é. na chama, Deus a letra de pinguim, né? É, de pinguim lá. <risos> e, ela, é. e ela aprendeu tudo lá na, na, na Dona Edna. Né? E ela é alegre? É. A senhora sabe que o cego, a, a pessoa cega, ela tem mais facilidade de, de conviver do que o surdo. Porque o surdo é meio desconfiado, não sabe o que está que conversando. É? E assim né? né? Assim, assim, é, ele a pode estar tá vendo a as coisas, mas é. ele não escuta nada é o um mundo do silêncio. É. E o cego não, o cego ele percebe tudo é. através da audição, né? É. É a audição. E aí ela fica agora com as meninas, né? Ela, naquela época, com as meninas eram pequenas, o marido largou, foi para o Ribeirão. Aí ela ficou com as duas meninas pequenas, uma com quatro e a outra com dois, parece. E aí nós ajudando, né, nós saímos daqui para ir lá, buscar roupa para lavar, levar comida, levar as coisas, ajudando ela, né, que ela tinha é. que a, a aposentadoria dela, mas era pouca também para ela e as meninas e pagar o prédio, né, que ela tirou naquela época. Aí, aí depois, aí agora, depois das meninas grandes, tudo, pagaram um pouquinho. Ela morou aonde? Ela morou lá no sítio de Petrópolis, lá naquele prédio. No horto. Isso. Eu vou contar um negócio para a senhora que a senhora não sabe, nem ela também. Hum. Aquilo ali, é, na época do horto, olha, eu estou contando isso, estou puxando a sardinha para o meu lado. Uhum. É, o prefeito era o Maurício que entregou aquilo ali. E eu era vereador e nós fizemos uma, uma lei na época para um, destinar um tanto de casa para deficiente. E foi o primeiro conjunto habitacional que ficou é, separado, reservado, um tanto de casas, e era um percentual e depois o prefeito aumentou muito mais, porque ele viu a carência, né? E aquilo ajudou muita gente, Nossa, né? Nossa, ela morou lá muito. As meninas estavam pequenas. Ela ganhou muito antes, né? Ela, ela, ela ligou com esse rapaz e foi para lá. Depois as meninas nasceram. As meninas saíram de lá agora com 20 e poucos anos tá vendo e eu vou contar para você outra coisa aquele ali é o é o conjunto habitacional que ficou é Miguel Sábio de Melo Filho eu que dei o nome é hum. e as pessoas não sabem você só fala não, assim é Parque é do Horto par... é Verdade. e ali é foi um tempo bom, mil e tantas Sim. casas, tirou mais de no, no, umas 80, 100 assim, casas. Ela... Mas só para deficientes. E as então. casas para deficientes naquela época, nós colocamos todas térreas, da esquina, de fácil é... acesso. Sim. Foi muito bom. Foi, foi. Um tempo. E aí ela. Aí agora, depois que ela. Com as meninas fograntes, ela. Vamos vender isso aqui, vou, vou ver se eu acho uma casa Porque ela já estava com o nome É. Bom, né? Estava é. bem já, a linha dela mais velha Aí falou para ela assim, a ah, mãe, vamos vender E vamos ver se eu, se eu, se eu, se eu... Como é que fala, meu Deus, é... Uma casa, né? Se ela... Se ela... Um outro o, o apartamento? Isso, aí ela vendeu E, e aí veio, comprou uma casa aqui Aqui, coisa, uma casa, uma grande, precisa ver, elas pagam dois mil e pouquinho na casa mas precisa ver que, que nossa, é graça, tudo, tudo, tudo, elas que faz tudo, tudo, parabéns pra senhora. A mãe pro senhor, Leva a mãe pro o médico, levar a mãe para o dentista, levar a mãe para todo lugar, ela e cozinha, ela, ela cozinha, ela lava a roupa, ela passa a roupa, ela limpa a casa, porque as meninas vai ser do de noite, né, uhum, eu tenho uma, uma, um rapaz que ela mora com ele. Mas também ele é cego também, né? Pouca Como coisa. que chama o rapaz? Ele chama Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Ele é de Caraval. Caraval. O, o Dona Alzira, agora eu fiquei mais simpático a senhora. Não tanto pelo o serviço, que já é uma coisa muito importante que a senhora faz, mas pela família da senhora. Eu já escrevi, é, guardei a história, está aí reservada em memórias e vidas, né? Uhum. E, mas agora a senhora contando essa experiência de vida. Um dia, eles me chamaram para ir em Ribeirão Preto para visitar o um casal que nasceram é, dois filhos com deficiência visual. E no dia que nós fomos... É. Aí nós fomos conversando, fomos falando, eu falei assim, eles vão ser felizes porque nós já enxergamos. Então se a gente perde a visão, a gente leva o trauma e tal, mas, mas eles não, eles, eles vão criar o mundo deles. Né? É, o professor dela também, é, ele chamava... Luizinho? Não, não. Ele estudava aqui também, ele era professor dela. Ai Jesus, eu esqueci também o nome do rapaz. Vai ah. <risos> tá pra dentro, vai, anda. Aí, ó, querido. É? Aí que do É. Aí ele Aí ele mudou pra Oberaba. Aí ela foi pra lá estudar, né? Ele, ele tinha também, ele tinha dois filhos também. Ele era, uh -huh. ele era, não chegava, a mulher também, ele ainda dava aula era professor. Walter. Não, não é não, é. Ai Jesus, ele mora em Ribeirão, por isso eu estou perguntando para o senhor é. se era ele. a gente, tem conhece, dois, eu tenho dois filhos, já está grande, as minhas, Que é. faz tempo que eu não vejo mais. Eu preciso de Mas de... ele é, é uma graça também, é. nossa senhora. Tinha uma paciência com essa Márcia. E a história da gente é essa. A é? vida. Eu fiquei, depois de 35 anos, assentado né uhum. na cadeira de rodas por causa do acidente. Mas a gente fica pensando assim, é uma mudança grande, mas Deus dá recurso, dá não, não. força então, para gente, né? a graça de Deus. A gente, quando pega uma... igual essa menina minha que ela trabalha ali no, no fundo, ela tem a menina dela com 24 anos, ela nasceu não, ela não é especial, né? É. Então, é... é, é... Eu falo pra ela, eu fala gente. E às vezes ela fica nervosa, não, não quer aceitar a menina, né? Não, não coisa, e fica falando. E é eu e o vô dela que cuida mais, né? E nós cuidamos assim mais dela. Oi? Você é. conhece a dona Alzira? Oi? Você conhece a dona Alzira? Não. Ah, você tá perdendo, viu? Por quê? Chega aqui perto pra se conversar com ela. Por quê? Qual que é seu nome? Imalda. De onde que você é? Eu sou daqui de Franca. Que família? Ai, Oliveira. Oliveira? A dona Alzira tá aqui, ó. E ela tá. Ela tá com esse facão aqui, ó. Ah. Mas ela não é braba, não. Ah, mas eu não tenho medo do facão dela, não. Por quê? Porque não, não vai me sentar. É, tem um coração mim. bom. Não, eu tenho Deus comigo. Velho. É, Deus. Você tá doido. <risos> Eu tô guardando a história é, dela, deu, eu já guardei. Deu, tem um tanto de anjo aqui em volta de mim. amém A hora que é. ela fazia o é. facão, assim, ah, vai bater no anjo. Ah, vai bater no anjo. Vai bater no anjo é. primeiro. É verdade. O anjo mas... vai com a mão assim, ah, aí... É, só Deus mesmo. O senhor está filmando ela? Aham. Porque o senhor está fazendo uma é, reportagem. Eu já ela. fiz uma reportagem e hoje eu descobri uma coisa tão bonita é. e gratificante. É, e gratificante colocar onde? Eu, eu fui Na TV? É, Record. Eu, não, isso aqui é Memórias e Vidas Eu fui vereador, estive vereadora Em Franca e ela estava falando que a filha Dela é, recebeu uma casa Como deficiente E foi na época nossa Que foi o primeiro é, é, é, é, é, condomínio. condomínio Que foi é, reservado Para deficiente O sul-cadeirante é 36 anos e estive vereadora em Franca. O senhor é o? Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo Sattler. Aí ia estar contando eu da filha dela. O marido da? Meire. Da Meire. Você conhece a minha esposa? Não, eu acho que é. o senhor ia ser o marido de é. outra pessoa. É Meire Ponce. Aí eu, eu, eu tenho hoje guardado muitas histórias bonitas. E aqui dá uma história bonita de uma pessoa vencedora. A mãe de uma filha que ficou cega com sete anos e está vencendo e tem uma família grande e isso aí dá para gente ano pra gente caminhar Verdade. eu depois que eu sofri acidente eu vou contando para ela aqui é que eu fui perceber a riqueza das pessoas nas suas limitações cada pessoa tem um uma algo muito especial o cego o surdo o mudo ah, o, o especial, um dia eu fui na Santa Casa, na, na Pai, e visitando a pessoa, falou assim: Pastor, o senhor, o que o senhor aprende hoje, não precisa aprender amanhã. Aqui o pessoal precisa de acompanhamento, porque ele não aprende, ele não retém o conhecimento. As pessoas precisam de ser assistida, é muito, mas a gente vai percebendo no meio dessas pessoas a gente encontra aquilo que você falou. A gente encontra anjos ao redor. Isso. São pessoas muito especiais. É. E eu passei a descobrir, desculpa falar o seu, como é que é o seu? Imalda. Imalda que os anjos estão aqui ao redor da gente, ah, mas ah, são pessoas, são pessoas queridas, são pessoas que você não sabe, mas quando você perde uma pessoa, que você vai dizer, puxa, é. aquele ali era especial. É, né? é isso mesmo. Isso é, isso é muito importante. Você frequenta que comunidade? Eu? Eu é. sou evangélica. Que igreja? Eu vou na Assembleia de Deus. Pastor Isaac? Não, é, do pastor Isaac, mas eu... Eu, eu congrego aqui, no Zanete O Zanete, bonito eu, ali José na Avenida É mas é a Luciana Fala para ele que eu mandei um abraço, pastor Ronaldo O pastor Isaac tirou muito a minha cadeira de roda Quando ele era guarda municipal Nossa, o pastor Isaac É uma beleza ele, de gente Ele é uma benção é. E eu conheço, eu guardei muitas histórias Porque aqui não. Lá Você lá me ajuda frente, a divulgar né? isso aí O pastor Juvenal Soares, que morreu com cento e tantos anos Eu guardei as histórias dele Tem muitos vídeos com ele de outros pastores. E Benedito do Benedito Damião? Benedito Damião. Ele foi no meu casamento. O Benedito Damião, ah, eu é. era pequenininha, totalzinho. Tinha aqui uns quatro e cinco aninhos. Aí eu ia, que eu lembro, né? Eu você morou lá, na ali. Santa Cruz? Isso. Na ali Santa ali na Rita? Na Avenida Santa Cruz, naquela casinha velha. Da esquina? É, quase na esquina, então, né? Você Porque co... ele foi aumentando, você foi aumentando. Você conheceu a dona Conceição? Hã? Dona Conceição? Uh! O Guido. Conheço muita gente ali O meu sogro teve supermercado ali, ó, o, o José Ponce, os dois ali, o José e Antônio Ponce, na Avenida Santa Cruz. É, eu lembro, é. mas eu não lembro muito bem dessa pessoa que a gente eu era, Já era criança. Era criança. É. Então você deve ter comido farinha lá do sobremesa oh, também. Oh. Ele depois ele tornou-se, ele foi no meu casamento, um grande é. homem, pastor, Sim. damião. Você sabe de onde que ele é? Ele é de São Paulo? Dão de Passos, Minas. Mão Benedito Damião. Benedito Damião. Ele já era no um senhor. Quando eu, ah. ia, eu quando eu era pequena, ele já era no um senhor. Aí depois eles fizeram a igreja na, na, ali na Pedesquirate, né? É, muito boa a igreja lá. Ali eu, eu... Aí quando estava fazendo a na igreja pediscrática, eles comprou o terreno, que eles começaram a construir, ali tudo eu lembro, eu tinha ali meus 10, 11, 12 anos. É, foi um, é um trabalho muito bonito. Foi. Aí, ficou marcado, e agora eu vou encerrar esse vídeo aqui, e você falou o nome, Inainio, que é... imalda. imalda. Por que que é esse nome? Quer dizer o quê? Não é muito Sei. comum, não. Esse nome não é comum. É, ele, é difícil ver uma pessoa que chame Malda. Uhum. Isso vem lá do fundo do Claraval. A sua origem é lá do Claraval? É, lá do que fundo do Claraval? Você é Oliveira, é mais o que? De outros nomes, do seu pai e da sua mãe. Como é que chama? Não, é do minha pai. mãe era Sintra, né? E, e o meu pai era Oliveira. Sintra, eu tenho uma neta Sintra. É lá de Claraval, do Marcos Sozíper, é o avô dela. Então, ali tem um. Eu estive lá em Claraval há pouco tempo filmando o senhor José Marcolino, José Mendes Malta. O meu tio foi prefeito em Claraval. Como é que ele chama? Juvença. Juvencio. Aí, ele está com 102 anos hoje, o senhor José Mendes Malta. Eu fui lá filmar ele e almoçar junto com ele. Você almoçar com uma pessoa de 102 anos, ele comendo, nossa, normal, nossa, é conversando. É uma história bonita. É Ali bom. tem muita história. E eu estou levando aqui um coisa e lá. E o senhor é lá. pastor de? Da igreja qual? presbiteriana. Presbiteriana? É presbiteriana. Onde fica? É, eu, aqui em Franca, eu, hoje eu já fui pastor dessas igrejas, tudo. Mas é, hoje eu não tenho uma comunidade. Né? Aonde? A minha... Eu frequento a igreja central ali em frente a IC tem na Minas Gerais, né? Ah, sim. Ah, perto IC. É, perto da IC. Tem na Minas e Gerais. tem aqui do no Noêmia, tem, no... tem... Isso. E tem em outros lugares também. Ah, mas o senhor vai em qual? Aí ah, eu vou, eu vou muito pouco porque eu faço trabalho ah, de, de numa, divulgação, é. Então você não encontra vai, lá toda. É presbiteriana. e outras igrejas também. Ah, mas eu já visitei é. a presbiteriana da, é. da Minas Gerais. É, o um pastor ali, eu já fui pastor Até ali, também. Até esse dia ia ter uma janta. Muito bom. E aí eu fiquei com vergonha, não, fiquei para a janta. Mas ah. eles queriam que eu ficasse. Ah, é eu fiquei com bom. vergonha de ficar para a janta, porque era o primeiro dia é. que estava indo, né? A vida é um desafio. Mas, é, é um desafio. E Todos a gente passa. Dias. Cada dia. E é, A gente pensa que talvez a gente... A da gente está difícil né é você olha para trás é. encontra tem... um outro e o passado é. passou não é. não adianta viver de o 9. passado porque o passado passou mesmo não tem jeito. É. ele não tem é. volta não tem. agora esse vídeo aqui vocês vão me desculpar mas vou fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial que faleceu e vai está sendo sepultada hoje de? Maria Dias Maria Dias. Maria Madalena Dias lá em Una você deixou saudade, você marcou muito a minha vida da minha mãe. E fica aqui a homenagem desse vídeo para essa pessoa muito especial, um tanto de netos, de filhas e filhos, todo mundo, parabéns para você, você fez bonito entre a gente. Aí ó, ponto, falou, é, valeu, Aí, ó, valeu gente, bom dia, vou publicar lá, memórias e vidas.